apresentei pra você a nossa coloração e agora eu vou te contar sobre os principais benefícios e ativos que fazem a sua color ser tão especial eu sou Thais Fernandes e se você quer saber mais vem comigo, só não esquece de deixar o seu like bem lindo e vamos lá tem baixo teor de amônia, sendo assim menos agressiva a fibra capilar e com menos risco de alergias. Mas isso não interfere na fixação? Calma! Na composição da sua color contém etanolamina, que age diminuindo a concentração de amônia e preservando a fixação dos pigmentos. Além disso, enquanto colore, você preserva a saúde dos fios da sua cliente, pois é rica em óleos, além de vitamina D, queratina, pantenol e extrato de águas marinhas. E você achando que a coloração perfeita não existia, né? Agora, tem alguma dúvida? E também pode me enviar dicas que você gostaria de receber para que eu possa te ajudar. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Um beijo da TÁ e até mais!